não sabia que você falou garma mas nós estamos aqui com mais um vídeo gente e hoje mais uma vez pra vocês a continuação da nossa da nossa coisa me falaram que se eu us usar esse dog resíduo eu ganho mais eu posso ganhar tipo dinheiro infinito um negócio assim <risos> será que é verdade depois nós não não não não não não não não não tá e eu tô usando uma porra de uma bandana velho eu não sabia Ai gente. A Undine vai querer me matar. Sombra. Ai meu Deus, Verusca! Uh. Uh. Uh. Ai meu Deus! Oh my god! Undine, não faz isso comigo não! Ui! Ah Undine tá lá embaixo! o Andini, X1. <risos> tu não me vencerá nunca. Opa! Opa, Dibre Olha os Dibre. Pé no Dibre, Dini. Ui. Não, não é pra cá. Ai. Ai. Fui! Ui. Gente, como é que ela tá me vendo? Um dino e Gente, eu tô perdido. Eita porra! Ai, que desespero. Socorro! Ninguém me ajuda, gente! Tava muito rápido. Meu Deus, velho. Aê. Oxi Meu Deus, é agora gente, o X1 ah. Ah. Eita Parece que veio por aqui Ah, você caiu Caiu? Você está bem? Aqui. Deixa eu te ajudar a levantar. Jurema. Uh. Esse é o nome legal, viu? A Jurema, gente. Meu nome é.. Eu não sei seu nome, filho. Gente, é Jurema. A Jurema precisa de ajuda. Que isso? Lixo. Hum. Jurema. Suas aventuras não acabam. Nós temos que sair desse mundo e ser bonzinho com o povo. Bora. As Aventuras de Jorema. No mundo olha uma bike. Ah, faz barulhinho. que isso? Um, um computador que totalmente lascado já. Um cooler. Hum ok. Pegaram? Não, porque não é meu. E eu também tô com inventário cheio. É um DVD. De um anime. Haha. <risos> <risos> Parece um boneco de treino. Você quer bater nele? Não. Você olha um cara a cara por um momento. <risos> Ah, muito intimidado para lutar comigo, eu sou um fantasma que vivia que vive aqui dentro, é, meu tio costumava viver aqui também, você veio sozinho, ter um chat legal, mas as coisas que você disse, horrível, chocante, inacreditável, então eu vou assustar ele, humano, eu vou assustar a sua alma para sair desse corpo, Porra oh, gente, consegui. What the fuck? Vamos checar ele. Mete dummy. Ataque 30. Defesa sim. Porque ele, você é um fantasma. Ataques psíquicos ps e golpes normal vai falar. Fuchil, futio, fucil! Eita. Au! Seus idiotas. Ah, funciona. Bate nele. Cuidado onde você está mirando seus ataques mágicos. Ei, você, esqueça oh, o que eu disse sobre mágica. Você falou com o Dami. Ele não parece estar fim de conversa. Eu vou derrotar você e pegar a sua alma. Ah, otário. Tem cheiro de... coisinha de... Bom... Oh. Ok, eu vou usar sua alma. Seu otário! Ai meu deus gente, que possa ter sentido. Tá, vai. Vai ficar girando agora, é. Ui! Deixa eu tentar dar um golpe nele. Ui. Ha. Você fala com o Dami. Ele não parece gostar de conversa. Ninguém está feliz com isso. <risos> Ai meu Deus. Jurema. Vou conversar com ele. Eu não pareço. Whatever. Eita. Ui. Hey guys. <risos> idiotas, idiotas, idiotas. Lembre como eu disse de não atirar em mim. Então. Suas falhas, vocês estão despedidos. Todos vão ser trocados. Hahaha. <risos> Agora você vai ver meu poder real. Ele encheu a sala. Falei com ele, sei lá. Não parece muito de conversa. Hum, ninguém está feliz com isso. Eita porra. ai. Ai. Ai. Tá, ficou um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue. Ah, eles têm um time, nossa, vai ser hard, gente. Ai, tomei tudo. Calma Vai ser assim gente Ataque do boss final, ai meu deus Tá, tá dando certo Sem chance Esses, Eles são piores do que os outros, quem liga? Quem liga? Quem liga? Eu não preciso de amigos eu tenho facas! Ui! Ai, me acertou a sua faca. É... Estou sem facas. <risos> Mas quem liga? Você não pode machucar, eu não posso machucar você, você vai ficar preso lutando comigo pra sempre, pra sempre, pra sempre. <risos> Ai. O que é isso? Hã? Chuva ácida? Ah, esquece. Eu vou sair daqui seu otário amiguinho desculpe eu interrompi você não interrompi quando eu cheguei seu amigo saiu ai não vocês parece que estavam se divertindo ah não apenas queria dizer oi não bom eu vou para casa agora ó que vem com a gente se quiser é, eu entendo. Mas sem pressão, eu entendo que você está ocupado. Você está... É, ok, beleza. Minha vida, gente, eu estou só o pó. Beleza. Vamos agora roubar o um negócio aqui. Comida de astronauta. Ok, gente. Então se embora aqui. Ei, hey, minha casa é aqui, caso você queira ver, ah, ou caso você não queira, né, sei lá, ok. Tá, vamos lá então, né, vamos ir na casinha dele. Acho que é essa. Oh, você realmente veio? Desculpe, eu não estava esperando isso. Não é muito, mas sinta-se em casa. Esse é um CD. Esse é um CD Spooky Wave. Vou tocar. Esse é o um CD Go Goal Day Music. Vou tocar. Ah, essa, essa. Você aprende as letras. Não consegue cantar. Uh, uh, uh. Ok. Oh, essa é a minha TV. eu show tem alguns programas que eu gosto de assistir às vezes. Ah, você está com fome? Eu vou pegar algo pra você comer. Esse é um sanduíche fantasma. Você quer tentar? Ah, esquece. Depois de uma grande comida, eu gostaria de deitar no chão e... Deitar, é? Você quer? Tá, vamos ser legal com ele. Você deita o tempo que você não se move. Tá, ok. Bom, isso foi legal. Obrigado. Ai, gente, chega dessa música. Tá trancado. Oita! Eu, não est eu estou trabalhando agora. Tá, é a família de caracóis. Ok! Ah, bora. Corrida de caracóis aqui, provavelmente. Você quer brincar esse jogo? Tá. para encorajar a sua coisa pronto vai tem que apertar Z, gente oh isso é roupa mesmo anda porra como assim vai caracol meu caracol me traiu ah Parece que você encorajou, encorajou demais. É muita pressão. Ah, tá. Então não posso botar pressão. Então bora. Então vamos tentar mais uma vez. Vai, caracol. Vai. Caracol, aí você. Você me. Me rouba. Vai, caracol. Morreu. Ai, gente. Não gostei do meu caracol. Tá quebrado. Acabou. Tá, não quero não. Meu caracol é ruim. Bom, então bora Bom, acho que nós temos que ir pra esquerda Não sei Ah, o pato Ele quer atravessar Ah, ele tá me oferecendo carona pro outro lado Não Não, obrigado Deixa eu tirar o mouse daqui O mouse tá aqui o vídeo inteiro e eu tô aqui moscando Essa câmera tá, tá louca, gente Ai, calma Vamos arrumar Ótimo. Ah, um baú. Wow, there! Peraí, vamos ver se funciona. Vamos usar comida de sona alta. Ah, estou tentando. Ah, ele não. coisa. Tá, ele tem um óculos. E um notebook. Mas ah, vamos. Why not? Pera aí, eu, eu tô carregando muita coisa. Deixa eu jogar o resíduo, resíduo de, de cachorro. Ok, comprar. Quero esses óculos lindos. Glasses. Bora. Estou... Estou demais, né, gente? Deixa eu jogar fora o resto. Bora. Agora não estou mais usando uma bandana. Ai que susto, nossa senhora, achei que eu tava caindo. Essa maldição... Eu vou ficar preso aqui pra sempre. Ah, é, whatever, não vou nada, eu mando em todo mundo. Ah, é isso? Por que eu só consigo andar nesse labirinto Secret Eita Um inimigo especial apareceu para te derrotar Gente, esse bichinho tá Tá tendo um, Uma Epilepsia Vamos ver qual é o problema dele Teme 10 de 10 Ama fazer carinho em humanos Mas você é alérgico Oh my god, humanos são muito fofos! Ai Ai Vamos alimentar ele Não, não estou com fome Ai meu Deus, gente O que a gente faz? Ui Então vamos tentar é... Fazer flexão Não, músculos não é fofo. Oh. Eu tenho que.. que... Desconcordar. Não! Apenas nas dois, certo? Aham. Uhum. Ai. Ah! Ah! Então a gente vai fazer uma guerra de, de flexão. Então, X1. Pronto, ele saiu da sala. É nóis, gente. É assim que você vem. É, se você for disputar com o um cara, você fala assim então, cara. E.. Lá vem um puzzle. Então pera. Aqui. Beleza. ah <risos> Então, gente, você tem, que, você tem que entender, hein? Se você for lutar com o cara, eu só faço a flexão até o cara sair voando. Easy. E passamos. Naquela. Sem as ve sem velas ou magia Os monstros e os, os cristais para navegar Ah, entendi Não! Ah, esses bichos não Esses bichos é, tipo tão baixinha Ah, aí ó. Gente, que música é esse? Eu vou intimidar ele ah! Não gostei Tá falando que eles eram tão baixinha Hug Ai não Tá, acho que não... ele não gostou de um abraço, gente Ui, ui, ui Socorro Então vamos desabraçar ele Rawr. Ah, já dá pra dar sper nele sai daqui vai ficando escuro, gente. <risos> Ai. Bora. Acho que deu, deu. Uhum.